Need for Speed é uma das franquias de jogos de corrida mais famosas e queridas da história e que aqui no Japão teve outro nome pelo menos no seu início Overdrive, mas esse nome só durou na quinta geração pois depois tudo virou Need for Speed mas você sabe a história desse game? como tudo começou? quais jogos possuem o nome Overdrive? o que esses games têm de especial e único? é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Além de um bônus, saber sobre uma curiosidade da série que pouca gente fala. Então, bora! A revista de automóveis Road Track, que talvez é a revista especializada em carros mais importante dos Estados Unidos, que teve sua primeira publicação em 1947 e que existe até hoje, encomendou a Electronic Arts Canadá um jogo para o 3DO. Console que estava em evidência na quinta geração de videogames. E o conceito do jogo era selecionar alguns carros potentes da época e fazer um comparativo. Como quanto tempo determinado carro demora para chegar a tal velocidade, por exemplo. Isso tudo com imagens reais desses carros. E para isso tiraram várias fotos e filmaram bastante esses carrões. Na verdade, era mais uma simulação do que um jogo. Nessas gravações, haviam detalhes do painel, de como as marchas eram trocadas, as aparências dos carros, etc. Esse primeiro game, lançado por 3DO em 1994, era mais focado nos aspectos do carro do que no jogo em si. Para vocês terem uma ideia, haviam mais de cinco vídeos para cada carro, focado em informações das máquinas. Por ser um jogo encomendado, o nome da revista ficou em destaque no game, se chamando Road and Track, Presents The Need for Speed não sei porquê mas aqui no Japão todos os jogos lançados de The Need for Speed na quinta geração receberam o nome de Overdrive mas isso acabou na geração seguinte e os jogos lançados na sexta geração já unificaram os nomes como The Need for Speed e hoje a gente vai focar nos jogos lançados no Japão com o nome Overdrive esse game de 3DO é icônico para mim foi o primeiro game que eu vi desse aparelho. Eu fui convidado por uns amigos de escola a ir ver um novo videogame que havia sido comprado numa locadora na Avenida Valdemar Carlos Pereira, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. E o primeiro jogo que tinha lá era Need for Speed. Aquele dia, nós alugamos 4 horas. Cada um de nós pagou uma hora e combinamos com o dono da locadora que poderíamos trocar entre nós nesse período de tempo. Foi sensacional e uma emoção enorme eu ter esse game hoje que faz parte da minha história. Logicamente que aqui ele se chama Road and Track Presents Overdrive, mas tudo bem. O jogo do 3DO na capa mostra as marcas de cada carro do jogo. Porsche 911, Ferrari 512 TR, Chevrolet Corvette Z1, Dodge Viper RT-10, Lamborghini Diablo VT, Mazda RX-7, Toyota Supra Turbo e Acura NSX. E havia um carro secreto também inventado para o game, o Warrior PTO. O manual é todo colorido num papel sulfite de boa qualidade. E o CD é preto e vermelho, você vê que o destaque vai para o nome da revista, Roadin' Track, mais do que para Overdrive. No ano seguinte, em 1995, o jogo foi portado para PC, e era praticamente o mesmo game do 3DO, e fez um enorme sucesso, começando a dar nome a essa franquia entre os amantes dos jogos de corrida. Em 1996, as versões de Playstation 1 e Saturn foram lançadas, mas voltadas para o game em si. Melhoraram bem a jogabilidade e houve alguns cortes no número de vídeos, mas mesmo assim tinha uma boa quantidade de vídeos dos carros. Algumas animações foram retiradas, como por exemplo, quando se trocava a marcha do carro no 3DO. Abriam um pop-up na tela mostrando a troca dessa marcha. Já no Playstation e Saturno, isso foi removido. Muitos momentos de simulação, infelizmente, foram retirados. A versão de Playstation 1 tem a capa tradicional que ficou bem famosa no ocidente, com a Ferrari e a Lamborghini correndo. O nome Road and Track Presents Overdriving acrescenta o DX, só para ficar diferente da original mesmo. O manual é colorido e num papel sulfite de melhor gramatura que a original de 3DO. Algo legal é que no rodapé está escrito Need for Speed é uma marca de propriedade da Electronic Arts. O CD simula o contagiro de um carro. Obviamente a mídia é preta. Vou mostrar para vocês um item bem interessante. O jogo Road and Track Presents Overdriving DX Rally Edition é basicamente o primeiro jogo lançado no Playstation 1. Só que com as pistas no modo Rally. Esse modo era habilitado apenas com código. Nessa versão, já aparece logo de cara. Esse CD não era vendido, pois vocês podem ver que está escrito NOT FOR SALE. Ele era distribuído promocionalmente. Aí é um privilégio ter um artigo desses, que aparentemente não se encontra em qualquer lugar. Agora, no Sega Saturn, a Electronic Arts fez um contrato com a Nissan e substituiu todos os carros por carros da Nissan e alguns da Datsun que é uma marca subsidiária da Nissan. Os vídeos todos também foram substituídos. O jogo tinha uma versão até que vinha com um chaveirinho da empresa. A publicidade do jogo era focada no carro clássico da Nissan Skyline GTR PGC-110, que foi muito popular nos anos 70 aqui no Japão. E o nome do game era Nissan Presents Overdriving GTR. O manual é colorido num papel sulfite semelhante ao do 3DO. Você vê que o game é compatível com esse volante e com o um controle redondo do Saturn. Mostra os principais carros do game, um manual bem bonito. Você vê o saquinho do chaveiro, mas o chaveiro infelizmente não veio. E o CD do Saturn é lindão mesmo. Tá aí para você os detalhes do jogo Nissan Presents Overdriving GTR agora pulando para o ano de 1997 esse foi o ano do Playstation 1 até 1996 o Saturn ainda estava bem aqui no Japão mesmo que no ocidente ele estivesse bem mal das pernas mas em 1997 não deu para o Saturn segurar e o Playstation 1 dominou o mundo nesse cenário a Sony queria aquele game Overdrive com as marcas da Nissan que saiu para o Saturno só que ele queria melhor e como fazer um jogo melhor? simples, usar o carro que fazia o maior sucesso no Japão em 1997 e que acabava de ser lançado o seu novo modelo, o Nissan Skyline GTR. E assim nasce o game Nissan Presents Overdriving Skyline Memorial. O manual na capa tem o Skyline GTR de 1997. Esse manual já tem a capa em papel colchê e sulfite na parte interna. É uma versão mais moderna daquele manual do Saturn, e olha só o que achamos no meio, um panfleto falando exatamente do próximo lançamento da série Overdriving, que é o Overdriving 2, lançado em 1997, que falaremos a seguir logo após você vê todos os detalhes da caixa, do CD e do manual do jogo Nissan Presents Overdriving Skyline Memorial. A capa do Overdriving 2 é idêntica à capa do The Need for Speed 2 americano. Já a capa europeia era diferente. Os jogos são iguais, apenas mudando o idioma. O game é bem diferente do primeiro, apesar de ainda ter o modo showcase para você ver detalhes dos carros. Isso foi deixado bem para trás, já que nesse game, a revista Road and Track já não tinha mais participação nenhuma. E o game pegou uma jogabilidade bem mais arcade. Há no jogo três modos. Um chamado Knockout, onde o último colocado é automaticamente eliminado. O Single Race, que é uma corrida única. E o modo Torneio, nesse modo o jogador corre todas as pistas do game e quem tiver mais pontos é o campeão. O jogo pegou em cheio a galera, os carrões reais já eram demais, só que com a jogabilidade mais arcade aumentou o público alvo do game, juntamente com as atualizações dos modelos selecionáveis. Outra coisa é que foi o primeiro Need for Speed a ter mudanças de clima, mas eram meio que aleatórias. Olha que capricho o CD do game, o manual é todo em papel cochê, com 30 páginas e muita informação. O desenho do CD é, coincidentemente, a capa do jogo europeu. A mídia é preta, logicamente, e parece que quase não foi usada. Demais, né? Linda essa versão aqui. Eu posso estar enganado, mas na minha experiência, Need for Speed 3 Hot Pursuit, de 1998, foi um dos jogos de corrida que mais fizeram sucesso entre a minha galera de amigos. E creio que pela maioria de vocês também. Só por um motivo rachas e perseguições policiais. Aqui no Japão, Overdrive 3 Hot Pursuit tem a capa idêntica à versão ocidental. Os modos de jogo são os mesmos do seu antecessor, mas tem o Hot Pursuit, que além dos rachas, temos que fugir da polícia. Na versão de PC, é possível ser o carro dos policiais. Mas o legal mesmo é fugir deles, né? Fala a verdade. Alguns carros são exclusivos da versão de PC, e outros exclusivos da versão de Playstation algo que deixou a galera de boca aberta também era que poderíamos escolher o clima das corridas isso dava uma dificuldade a mais nos contras e nas perseguições olha que CD legal logo que abrimos o desenho do manual e do CD formam a imagem do velocímetro de um carro olha que massa né o manual também é todo colorido em papel cochê muitas fotos e informações Manual bem bonito mesmo, até agora o mais bonito da série, e o CD nem se fala, obra de arte esse conjunto, game, CD, capa e manual. Tá aí, Overdriving 3, ou The Need for Speed 3 no ocidente. Aí chegamos a um ano de 1999, quando é lançado Need for Speed High Stakes, e aqui no Japão Overdriving 4. Quem diria na época que seria o último OverDriving? Os próximos títulos japoneses já receberiam o nome Need for Speed. Sem dúvida, OverDriving 4 tinha os gráficos mais bonitos da franquia até então. Afinal, já estava no fim da vida do Playstation 1. Os modos de luz tinham um brilho nos carros que eu nem imagino como conseguiram fazer isso no Playstation 1. Além de ter danos nos carros. Os modos de jogo eram 3. Carreira, que foi muito influenciado por Gran Turismo. Nesse modo, além de você vencer as corridas, tem que comprar outros carros e fazer melhorias neles. Tudo isso feito com o dinheiro que se ganha durante as corridas. O modo Hot Pursuit, que não pode faltar. Afinal, deu origem até uma sub-franquia de Need for Speed. E o Single Race. Existem modos de corrida também. Aí se encaixam o high Stakes. Que é o subtítulo do game ocidental. Que são apenas dois oponentes. Da mesma classe de carro. E o vencedor recebe o carro. Ao invés de dinheiro. O tradicional modo nocaute. Em que o último colocado é desclassificado. O modo torneio. Que são corridas por pontos. E o carro que tiver mais pontos é o vencedor. O Pro Cups. Que são campeonatos com as marcas específicas. O evento Special. Que ocorre de vez em quando e são semelhantes aos torneios e o test drive que você seleciona um carro e testa ele ao máximo overdrive 4 ou need for speed high stakes foi o primeiro jogo da série a fazer customização nos carros aliás isso tudo como falei influenciado por gran turismo que já havia sido lançado em 1997 a capa de overdrive 4 engana muito pois parece outro jogo. O Skyline está na capa, mas só abrir o manual que vemos as marcas europeias logo de cara. Esse game eu não tenho tanta lembrança, mas me parece bem interessante, já que une o melhor que a série apresentou até então e ainda colocou elementos de outra franquia de sucesso. Um bônus para você. No Playstation 1, aí no ocidente, teve uma, entre aspas, continuação de Need for Speed. E daqui a pouco vocês vão entender essas aspas. Que é o jogo Need for Speed, V-Rally e V-Rally 2. Só que na Europa, esse game se chamava somente V-Rally. Esse game foi produzido pela Infogrames e teve distribuição no ocidente pela Electronic Arts. Aí, ela resolveu incluir o nome Need for Speed, para, sei lá, vender mais talvez. Aí, muita gente diz que esse game nada tem a ver com a série Need for Speed. E com razão não tem mesmo e agora você sabe o porquê mas tem outra coisa muito doida quando esse game chegou ao Dreamcast ele foi distribuído pela Infogrames e produzido pela Eden games e não tinha participação nenhuma da Electronic Arts por isso não poderia usar o nome Need for Speed mas a Eden games tinha os direitos de outra franquia de jogos de corrida, muito famosa e mais antiga até que Need for Speed, que é a franquia Test Drive, franquia essa que é dos anos 80. Pois bem, no Dreamcast o mesmo jogo se chama Test Drive Verhali, que coisa de maluco né? Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui, eu quero saber de você. Você sabia que Need for Speed se chamava Overdrive aqui no Japão? E outra coisa, quais as suas lembranças com Need for Speed? Estou muito curioso, me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, @vitorisui, que eu vou postar fotos mais detalhadas dos jogos Need for Speed ou Overdrive.